E aí, gangue? Nossa! <risos> Minha mulher falou pra mim ficar tapando aqui na frente. O carro com zíper. Tá estourado. <risos> Ó. É, a gente alugou a máquina. Mostra a máquina. Como que é o nome dessa máquina? aí? Eu não sei. Extratora. Extra... Mostra eu aqui. Eu Mostra. Que cheiro, <risos> Ó. Aí, limpou o sofá. Mostra o sofá lá, mano. Tá limpinha, né? O da Juliana que fez E aí eu falei pra ela, grava um videozinho pro canal De repente, o cara quer alugar uma máquina dessa Um fim de semana O que, que a gente fez? A gente alugou o fim de semana, né amor? É isso aí Pegamos na sexta-feira e aí nós só devolve na segunda Que é... Paga uma diária só, 120 reais Às vezes, seu banco tá tudo sujo Você aluga junto com um amigo Paga 60 cada um, limpa os dois carros Não, ah, não, amor? Top. não é uma ótima ideia? Ótimo E aí ela vai mostrar pra vocês aí, é super simples de usar Facinho e fica, ó, um charme. E seca e... rapidinho, né, mãe? Seca no dia, fica zero. Zero, zero. Fechou? Então, vocês ficam aí com o vídeo dela aí. Primeiro, pessoal, tá? Aqui tá a extratora. No local que você aluga, ele explica direitinho, te dá um produto correto, Tá? <coughs> Mas como o meu tá muito sujo, tá muito sujo. Eu vou usar um pouquinho de detergente neutro, tá? Não aconselho vocês a fazer isso em estofado claro no sol, porque pode manchar na hora de secar. O processo pode até ser no sol, mas para colocar para secar, o estofado muito claro, coloca primeiro na sombra, tá? E depois você pode colocar no sol, tá? Iniciando aí, a gente vai primeiro, como tem muita sujeira, aspirar. Porque a extratora ela também serve como aspirador de pó, tá? A gente vai aspirar direitinho, vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Nesse primeiro botão ele aspira, nesse segundo botão ele joga o produto, eu vou mostrar para você, ó. Tem até um chuveirinho tudo explicando. A água tem um reservatório aqui atrás, tá? Todas as conexões, eles explicam direitinho na hora que você aluga. Não fica dúvida nenhuma. E você tem um contato deles no WhatsApp, tá? Então vamos lá depois de aspirar tá tiramos aí a sujeira mais grossa depois de aspirar agora eu vou trocar o bico dele tá bom que ele vem o outro bico deixa eu tirar aqui Ai, minha Deus. aqui ele vem esse bico que esse bico da frente ele esguicha a água como eu mostrei para vocês que ele liga aqui e esse daqui é o aspirador que é onde eu mostrei que liga aqui, tá? Vamos usar agora com o produto já na extratora, que é esse produtinho aqui ó, ele dissolve sozinho lá na extratora tá? Encaixa o bico, ele encaixa aqui embaixo também. Escutou o clique aqui da parte de baixo, tá encaixado. Tem que escutar esse clique da parte de baixo. Para ele tá encaixado Tá bom? Você liga A parte da água Aperta o gatilho E ele está esguichando O produto Né? Esguichando o sofá Ou no banco do carro E Como tá muito sujo, você pode usar uma escovinha, tá? Aquela escovinha de... Eu tô com uma vassourinha, ó. Ela tem as relinhas um pouco duras, como de lavar roupa, aquelas de lavar roupa, você usa ela. Detergente neutro, tá? Ó. Passa aqui. Depois que eu passei em tudo, né? Nisso, vamos supor, foi no banco inteiro. Aí eu vou vir com a parte da extratora, que é essa parte da frente, tá? Ela suga mesmo. Você tem que encostar. Não precisa forçar, tá? Só encostando mesmo, passando várias vezes no lugar, você vai ver a sujeira que vai sair, tá? Olhando assim, né? É, a gente olha, tá bem mais limpo. Agora você vai ver a sujeira que vai sair do banco. Muita gente passa aquele, a gente passa um paninho, né? Ah, limpou, estofado. Só que não. Olha a sujeira que vai saindo dentro da estradeira Olha a cor da gente. Ó. Olha lá. Ó. Muito, muito sujo. Não precisa forçar, tá? Ó, você coloca em parte. Olha a sujeira que já faz. Como ela extrai a água. E a fijeira junta, né? Ó, a cor da água. Você dá uma forçadinha assim, ó. E isso aí você vai repetir o processo. Nós topado inteiro. Olha. Pra lá. Nós sofado inteiro. Galera, presta bem atenção na posição, tá? Se você força muito pra baixo, o ar vai sair daqui. Então ele tem tá, que estar tá na posição que ele veda, vamos dizer assim, né? Ó, olha lá, seguindo. E Isso você vai passando no sofá ou no sofá do, do carro, na, na tampa de cadeira. Vai passando. Você vai sugar toda a água. Ó. olha lá. E esse processo vai se repetindo. De acordo com a sua necessidade, se tiver muito sujo, muito, muito sujo, você repete o mesmo processo, tá, olha lá, sempre nos cantinhos, tá, não tem segredo, qualquer pessoa pode fazer em casa, acordado aqui, assim, ó, passa em tudo, olha, acordado, vai, ela respira a sujeira de verdade, ó tá Repete todo o processo Em cada pedacinho Tô fazendo só na parte da frente, tá? Eu vou dar um pause E depois vou terminar tudo Você repete todo o processo no banco inteiro, tá bom? Depois que você extraiu do banco inteiro, passou no banco inteiro a água e tal Vai que você fez esse processo umas três vezes, tal, tá? carro... Ah, você viu que tá limpo? Legal! No compartimento de água, você pode colocar amaciante, Tá? vai repetir o processo deixa uns 10 minutinhos com amaciante vai repetir todo o processo ele vai esguichar aqui ó igual esguiche o produto amaciante vamos esguichar vai ficar bem cheiroso esse banco retirei né lógico retirei todo a água do amaciante depois de ter deixado uns 10 minutinhos passa a extratora de novo e deixa no som vou fazer esse processo para vocês tá e vou vir mostrando pra vocês o resultado E depois de quanto tempo ele ficou seco, tá bom? Pessoal, vou aqui mostrar pra vocês A cor que sai a água Aí a pessoa fala assim Ah, mas isso não limpa nada. Não limpa, gente, do céu. Olha isso daqui Olha lá A cor da água Achei que não limpa? Olha isso daqui Olha. Olha isso Olha o banco Tudo que tava no banco Olha aí Tá vendo? Como limpa bem Galera, aqui é o nosso carro do dia a dia É um Uno Tá? Ontem era 5 e meia da tarde eu terminei ele. Tá. Vou mostrar. Cinco horas da tarde. Agora são exatos... Duas e meia da tarde. Duas e meia. Ó. Ele ficou impecável. Já secou, tá? Já secou. Que eu vou fazer um teste com papel. Eu vou apertar, apertar bem, apertar, apertar, apertar, apertar. E ó, olha bem, gente. Tá sequinho, sequinho, sequinho, bem sequinho mesmo. Ó, vou colocar no claro, tá seco, gente. Seco, seco, seco. Ó, tá sequinho. carro ficou. Impecável Impecável, gente, ó Aquele mesmo processo que eu passei para vocês, tá? Já aproveitei também Lavei toda a parte de baixo No mesmo processo Com uma esponja, taquei tanta água Que eu fiquei com medo de não secar Mas a tratora deu conta E foi super, super, super tranquilo Ficou impecável então, pessoal, tô aqui na última fase, tá? Extraindo tudo, ó. Mudou até a cor, né? Ó, ele não secou ainda, hein? Eu vim mostrar pra você. Já que você quer ele, tipo, vou fazer hoje de manhã, quero ele seco no fim da tarde. Você extrai bem a água. Vou mostrar aqui pra você como que ele tem que ficar. Não pode sair mais água e nem em nada, em nada. Ele vai ficar um tecido, estilo, estilo quando sua mulher tira sua roupa da centrífuga. E vai lá perguntar pra ela. Como é que, que fica a roupa quando sai da centrífuga? É daquele jeito que tem que ficar, ó. Bem sequinho, tá? Daquele que toma só um solzinho e pronto. Entendeu? Aí você faz de manhã, de tarde, ele já está seco. Vou mostrar pra vocês aqui com a máquina. ó não sai mais água mesmo forçando um pouquinho ó. ó olha bem ó fica assim ó só o ventinho tá essas espuminhas são normais só o ventinho ó ele não sai tá então é isso extraiam bem a água extraiam bem a água tá que no final ele vai estar... Final de tarde aí, você faz de manhã. No final de tarde vai estar sequinho. Outra cara, gente. Olha a cor do banco. Olha a cor do banco. Perfeito. Final da tarde. Olha só. Ó. Tcharam! sequinho pessoal, top, espero que gostem do vídeo e façam, façam que vale muita pena.